Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo aqui do nosso canal. Eu sou o Jovem Cultural e no vídeo de hoje irei falar sobre oito coisas as quais você deve manter em segredo e não falar a ninguém, pois ao abrir a boca para falar sobre estes, só irá atrair inveja e obstáculos em seu caminho. Caso sinta necessidade de falar sobre a sua vida para alguém, primeiro analise se o que deseja falar é um problema ou uma conquista. Caso seja uma conquista, te aconselho a não falar nada. E caso seja um problema, analise se este por sua vez, você está conseguindo resolver sozinho ou se necessita da ajuda do próximo. Mas que este tenha condições e experiências reais para te ajudar a solucionar esse problema. E bom... Antes de darmos início sobre quais são as coisas que você deve manter em segredo, aproveita para se inscrever em nosso canal e deixar o seu like, por favor. E sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa. A primeira coisa a se manter em segredo é sobre os seus problemas familiares. Porque cara, na boa, eu não sei se tu percebeu, mas este se chama problemas familiares e não casos de família não se lava roupa suja fora de casa. Aprenda a manter o seu bico fechado, caso deseje contar algo relacionado a uma discussão familiar para qualquer um fora da família, pois indivíduos que não fazem parte da sua família muito provavelmente só ligam para isso porque querem exatamente uma fofoca para contar às outras pessoas. E eu lhe digo, caso realmente queira contar qualquer coisa da sua vida a alguém, Pegue o teu carro ou tua moto, dirija-se para quatro ou cinco cidades longe da sua, pare em um barzinho e conte os seus problemas para um desconhecido. A segunda coisa a se manter em segredo é sobre o seu faturamento. Porque cara, na boa, qual o sentido de expor o quanto tu ganha a outros indivíduos? Pois se tem algo que isso pode te trazer de consequências, é somente que inveja recaia sobre a sua profissão e seus negócios. E essa atitude é muito mais grave do que você possa imaginar. E ao expor a sua vida financeira, você está expondo a sua fragilidade. E sim, se você sente a necessidade de expor o quanto tu ganha, essa é a sua fragilidade, que por vez ficará exposta para qualquer um que deseje fazer disso o seu pior tormento. E a terceira coisa, a se manter em segredo, é sobre o seu próximo passo, pois é normal você ter planos e metas e querer compartilhá-los com outras pessoas, visto que a sensação que você tem é que essas também vão se sentir da mesma forma e entusiasmadas por você. Mas não, a maioria das pessoas não vai valorizar esses planos e, por vez, possa até ser que essa te desmotive de fazer tudo o que planejou ou mesmo dificulte seu progresso pois agora ela sabe exatamente o que você vai fazer, podendo, se quiser, colocar mais obstáculos no seu caminho do que normalmente teria se você tivesse ficado de boca fechada e não contado nada sobre o que deseja fazer para ela. E o problema é que as pessoas que você julga ser os seus amigos podem até querer te ver bem, mas não melhores do que eles. E ao contar os seus planos e metas ambiciosas, para tais indivíduos que nem sequer têm planos para o dia posterior e que só estão no mundo fazendo papel de paisagem, estes vão tentar diminuir os seus sonhos ou até mesmo te fazer desistir deles só para que elas se sintam bem, fingindo que estão ao seu lado. E a quarta coisa a se si manter em segredo é sobre a sua vida amorosa, esta que não poderia estar de fora, pois no mundo em que vivemos, o seu melhor amigo somente está esperando um deslize no seu relacionamento para que este faça algo do qual nem mesmo seria digno de ser chamado de amigo. E cara, na boa, o real significado de se relacionar é aceitar e amar o outro por completo, em suas virtudes e falhas. Sempre vai existir na vida de um casal momentos de diferenças, mas que por vez, nada como uma boa conversa, para chegar em um consenso e amadurecer o vínculo. Caso você tenha percebido que algum amigo seu fica paquerando a sua garota, ou mesmo flertando com ela, na boa, eu não sei ainda o que tu está esperando para se desfazer dessa amizade, ou até talvez do seu relacionamento. Se a sua parceira não lhe respeitar, e a quinta coisa é se manter em segredo, é sobre a sua opinião negativa a respeito dos outros pois afinal, se você chegar para alguém e contar tudo o que sabe de ruim sobre uma pessoa, é bem possível que esta te veja no mínimo com desconfiança, em razão de perceber naquele momento que nada o impede de fazer a mesma coisa com ele, além, é claro, de ser uma conduta mal vista, pois mesmo que o outro, Apresente tais falhas sobre as quais está opinando, nunca tais críticas serão capazes de levar a um resultado positivo. Aprenda agora, o cara que guarda segredo consegue melhores resultados, não sendo alguém previsível e assim não quebrando o suspense que é necessário sobre a sua personalidade. E a sexta coisa a se manter em segredo é sobre a sua felicidade, pois esta vai incomodar muita gente e principalmente aqueles que não desejam o seu melhor. Nesse sentido, não entregue o jogo e não conte tudo aquilo que é capaz de te fazer feliz para qualquer um, pois quem sabe você não está abrindo o jogo para o seu maior inimigo e no fundo somente o ouve, porque tem inveja da sua vida e queria ser quem você é. Faça questão de que os outros Descubram por conta própria Os seus momentos bons Inclusive que estes Nem descubram algumas partes Deixe que somente você Entenda por completo a sua felicidade E a sétima coisa a se manter em segredo É sobre a sua própria opinião Esta basta somente para si Converse consigo mesmo Sobre o que pensa em relação ao que está vivendo E ainda tem de viver se você preza pela sua imagem pessoal, certamente não irá dar suas próprias opiniões em relação ao que os outros querem saber, para assim colocar obstáculos no seu caminho. O que estou falando é que nem tudo que se pensa e se sabe precisa ser dito a outros indivíduos, pois isso é a origem da sua personalidade que não só entrega quem você é, como também o torna previsível em relação aos seus pensamentos e próximos passos e a oitava e última coisa se manter em segredo é sobre os seus sentimentos visto que mesmo que tu tenha a intenção de simplesmente desabafar com alguém e contar o que sente esta não tem condições reais para te ajudar então de nada adianta desabafar o que sente e mesmo assim continuar com aquilo no peito se resolva consigo mesmo internamente Pois mesmo que você descreva a dor que está sentindo ao outro, ele não entenderá exatamente o que você está passando e não sentirá nada por aquilo. Aliás, ela até pode dizer que sente alguma coisa, porém ela nem mesmo estará sentindo realmente. Só falará aquilo para tentar te deixar melhor. E bom, espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like, por favor.